Olá, boa noite, graça e paz, feliz por estar aqui mais uma vez, podendo compartilhar e repartir o pão, Jesus é o pão da vida e sou grata ao Senhor por esse tempo de mesa aqui juntos, aonde eu tenho a convicção de que o Espírito Santo de Deus vai ministrar vida no meu e no teu coração. Por isso eu gostaria que por um instante vocês fechassem os olhos e estivessem apresentando esse tempo aqui junto comigo. Para que o Espírito Santo de Deus e apenas Ele tenha primazia durante esse tempo que nós vamos estar aqui juntos. Amém? Aba ah, Pai, como parte da igreja eu desejo lançar sobre Ti a nossa ansiedade, as dúvidas, incertezas, o temor do amanhã que permeia os nossos corações nesse tempo. E eu quero trocar tudo isso, Senhor, pela paz. A paz que vem de Ti e que excede todo o entendimento. E que guarda os nossos corações e os nossos pensamentos em Ti, ó Cristo Jesus. Eu estou bem certa de uma coisa, que independente do que esteja acontecendo em nossa nação nesse tempo, o seu trono permanece inabalável, pois o governo da terra não altera o governo nos céus. Como parte do corpo de Cristo, eu quero te pedir perdão. Perdão porque muitas vezes nós esquecemos que Tu és onipotente. E quando nós agimos assim, nós nos assemelhamos aos que não Te conhecem. Tomados de medo e de temor do amanhã. Nós vivemos um tempo de imediatismo, pautados. E, muitas vezes, nós pautamos nossa vida nestas vozes externas. Ao invés de irmos para o encontro a sós contigo. Para uma mesa onde tudo está preparado. Onde nós podemos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade na certeza de que Tu cuida de cada um de nós. Nesse tempo a sós, nesse tempo de mesa, Tu nos revela aonde nascem as nossas angústias, as nossas carências, os nossos medos, as incertezas, as preocupações. E normalmente elas nascem na alma e na carne, através do que vemos, do que ouvimos e sentimos, porque o Espírito, o Espírito não se envolve nessas coisas. Pois ele tem prazer na lei do Senhor. Nós sabemos, Senhor, que a nossa carne e alma, elas foram afetadas pelo pecado. Por isso, Tu precisas desconstruir nossa velha forma de pensar e agir. Através da renovação da nossa mente. E quando isso acontece, eu começo a sentir o movimento de Cristo sendo formado dentro de mim quebrando cadeias, calando as vozes do inimigo, removendo os ídolos, retirando os entulhos e permitindo que eu comece a experimentar uma força espiritual exercendo o governo dentro de mim, gerando uma estrutura firme e me capacitando a suportar as adversidades com os olhos firmados em Ti, na certeza de que tu estás conosco todos os dias até o fim. Por isso o meu clamor é para que haja nos nossos corações profunda convicção a respeito de quem tu és. Que haja profunda convicção em nosso entendimento para que nós possamos compreender plenamente o mistério de Deus e Cristo em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são revelados. Eu quero te apresentar esse tempo aqui e que o Senhor nos leve a essa compreensão. Que o Senhor nos, nos tire da superficialidade e nos traga revelação e entendimento no pleno conhecimento de quem Tu és, para que nós possamos avançar. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor eu convido você para que você possa abrir a tua palavra aí aonde você está. Em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 15, que é aonde a gente vai começar a pensar juntos aqui nessa, nessa noite. E o tema da palavra de hoje é aprendendo a discernir então vamos lá abrir a palavra e vamos ler alguns versículos aqui do 15 até o 23 a palavra do Senhor diz por isso também eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Iluminados os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento qual a riqueza da glória da sua herança nos santos e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se à direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para ser o cabeça sobre todas estas coisas, o deu a igreja. A qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Até aqui. Nós sabemos que Efésios é uma carta aonde quanto mais nos debruçamos em cima dela, mais compreensão e luz o Espírito traz para nós. São muitos assuntos relevantes condensados em uma só carta. Por isso, eu, eu te convido a se debruçar em cima da carta de Efésios, porque ali essa carta revela o eterno propósito de Deus. E qual é o eterno propósito de Deus? É formar uma comunidade espiritual que possa dar materialidade às virtudes de Deus, a fim de que nós possamos comunicar, transmitir, revelar, materializar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para sua maravilhosa luz esse é o propósito de Deus e uma vez libertados do pecado nós somos servos da justiça isso está em Romanos no capítulo 6 versículo 18 e aqui em Romanos no capítulo 6 ainda no versículo 22 a palavra do Senhor diz agora porém Libertados do pecado Transformados em servos de Deus Tendes o vosso fruto para a santificação E por fim, a vida eterna Então nós vemos ali Que o propósito eterno de Deus É de formar uma comunidade espiritual E quem é a comunidade espiritual? Eu e você Que fazemos parte do corpo de Cristo Da igreja Nós somos essa comunidade espiritual. Aonde o Senhor pode dar materialidade às suas virtudes. E para este propósito, o Senhor já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como fala aqui em Efésios no capítulo 1. Ele já nos abençoou. Nós já fomos gerados dentro desse ambiente propício para desenvolver as virtudes de Cristo. É como se a gente colocasse uma semente em um solo com todas as condições e recursos para ela se desenvolver e cumprir o seu propósito. Por isso, ao invés de gastarmos tanto tempo explicando para Deus qual é a nossa vontade, nós deveríamos gastar esse tempo descobrindo qual é a vontade dele para nós. Sabe, queridos, eu percebo na minha vida isso, que ao longo da história nós somos construídos Dentro de uma falsa estrutura, dentro de uma falsa identidade Aonde nós somos ensinados que oração é para pedir coisas Se a gente for olhar nessas pessoas de oração Que tem um caderno de oração ou que mesmo tem um quarto de guerra Um lugar separado na casa para fazer isso para ter um tempo a sós com o Senhor, a gente vai perceber que lá, tanto na parede, quanto no, ca no caderno, expostos estão muitos problemas a serem resolvidos. Os nossos particulares e, e as demandas que vêm de fora para nós. Mas veja, a oração é para nós desenvolvermos o nosso conhecimento de Deus. Se nós formos olhar ali a oração de Paulo, em, aos Efésios no capítulo 1, versículos 17 e 18, ele ora pedindo por espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Ele não expõe as demandas. Mas Ele pede ao, ao Senhor que Ele nos dê Espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Porque quando eu recebo isso de Deus, eu começo a ter uma outra forma de ver as coisas. Nós precisamos desenvolver isso. E se nós formos olhar na Palavra, Aqui na palavra, nessa grande Aqui no finalzinho da palavra Nós vamos encontrar o que ali? Nós vamos encontrar algo escrito assim Como encontrar ajuda na Bíblia E aí ele vai trazer vários tópicos Como descobrir a vontade de Deus Aí ele vai trazer várias referências Aí ele vai trazer muitas coisas ali que nós podemos acessar muitos problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, como, por exemplo, como enfrentar a enfermidade. A enfermidade Ele vai trazer as referências de como eu orar em cima disso. Por quê? Porque eu entendo que a promessa de Deus através da Palavra, quando eu começo a acessar a Palavra, eu vou perceber que ela atende e trata cada situação difícil que nos sobrevém sem nenhum aviso. Está ali, descrita na palavra, tudo, todas as adversidades que nós enfrentamos têm um lugar aonde eu posso acessar através da palavra e levar isso em oração ao Senhor. Por exemplo, eu vou citar aqui um exemplo só. Vamos dizer que hoje nós estamos ansiosos. Eu vou procurar na palavra e lá você vai ver que tem, eu peguei dali inclusive, três referências que falam sobre você estar ansioso. Então uma delas é Salmos no capítulo 25, a outra está em Mateus 6, 24 ou 34 e a outra está em 1 Pedro. 3, 5, 6 e 7, que é aquele clássico que todos nós conhecemos. Mas vamos acessar aqui Salmos 25. Vamos ver o que diz. Eu estou, um exemplo, eu estou ansiosa e eu, e eu achei esta referência para orar em cima disso. Então, Salmos, no capítulo 25, nós vamos ler alguns versículos aqui. A partir do 10, vamos ler. Alguns versículos aqui Então a palavra do Senhor diz Todas as veredas do Senhor São misericórdia e verdade Para os que guardam a sua aliança E os seus testemunhos Por causa do teu nome, Senhor Perdoa a minha iniquidade Que é grande Ao homem que teme ao Senhor Ele o instruirá no caminho Que deve seguir Na prosperidade repousará a sua alma E a sua descendência Herdará a terra a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das angústias, considera-me. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa os meus pecados. Essa é uma parte do Salmo 25, uma sugestão na própria palavra para nós acessarmos quando estivermos ansiosos. Então você percebeu ali que quando eu for orar, eu não preciso ficar repetindo o problema que está gerando ansiedade dentro de mim. Sabe por quê? Porque primeiro que isso vai gerar mais ansiedade, segundo porque o Senhor já sabe, Deus sabe quais são os nossos problemas e Ele também sabe como resolver. Ele diz que antes da palavra chegar à nossa boca, Ele já sabe toda, o desejo dEle é que eu acesse a palavra. Então esse tempo de oração é para que nós possamos exercitar o nosso entendimento. Declarando diante de Deus Aquilo que vai dar materialidade Aquilo que Ele vai resolver A situação difícil Aquele problema Que nós estamos enfrentando Então Nós estamos muito acostumados Apenas a entregar o problema Ao invés de ver na oração O exercício da fé Nós precisamos entender que a oração é para eu alimentar a minha fé e uma vez iluminada pelo Senhor eu me torno agente de solução da solução daquele problema, seja na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, nas demandas que estão vindo de fora. É por isso que Paulo ora tanto em Efésios aqui, no capítulo 1, nos versículos 17 e 18, lá em Colossenses, ele faz uma oração muito parecida. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 9, ele também ora lá, pedindo para que tenhamos de novo espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus. Então ele pede o quê? Ele pede plenitude de conhecimento Deus disse que formaria um povo a igreja é esse povo o corpo vivo de Deus, a noiva de Cristo que está sendo formada por isso eu e você precisamos crescer em maturidade Jesus já nos deixou as ferramentas Ele nos deixou a sua palavra Ele nos deixou o Espírito Santo por isso esse crescimento precisa avançar dentro de cada um de nós. E o desejo de Deus é que tenhamos plenitude de conhecimento. Como foi com os discípulos que nos antecederam? Uma vez iluminados, eles foram instruídos por Jesus. Jesus esteve com eles pessoalmente por três anos e meio. Mas eu creio que... que a coisa realmente aconteceu na vida deles, deles andarem em pleno conhecimento e revelação vindos de Cristo após a morte de Jesus. Tanto que a palavra relata que a sombra de Pedro curava. E o Senhor disse que ele faria, que nós faríamos as mesmas coisas que ele fez. Como? quando eu e você formos intencionais nessa busca, quando isso for uma prioridade na minha vida, eu toco Cristo. E quando eu toco Cristo, eu sou desconstruída. Eu sou desconstruída... De um velho padrão de pensamento que modelou o meu comportamento até ali. Eu sou desconstruída da minha velha forma de pensar e agir. Eu sou desconstruída da mentira, eu sou desconstruída do orgulho, eu sou desconstruída do ressentimento. Eu sou desconstruída até da velha forma de orar. Por quê? Porque o Senhor entrou em mim e tirou o que era meu. E Ele pôs agora dentro de mim o que é dEle. E o que vem dEle é sempre melhor. E quando isso acontece, eu e você paramos de ver o que os outros estão fazendo contra nós. E nós passamos a ver o que Deus está fazendo em nós. E isso faz toda a diferença. Isso fará com que cada um de nós cumpra o propósito no corpo de Cristo. Que cada um de nós cumpra o chamado que Deus nos chamou para fazer parte do corpo dele como pedra viva, sem barulho. O que é o barulho? o barulho da competição, o barulho da comparação, o barulho das preferências, o barulho das contendas, o barulho das manipulações, o barulho das fofocas. Sabe por quê? Porque não importa se eu sou o tijolo que está lá embaixo no alicerce, ou se eu sou o tijolo que está lá em cima na construção desse edifício que é o corpo de Cristo no qual eu e você fazemos parte. Independente de onde o Senhor me chamou para estar, o mais importante é que eu faça parte desta construção. Eu estou ali em algum lugar. Por isso que Paulo ora por espírito de sabedoria e revelação no que? No pleno conhecimento de Deus. Ele ora para que seja iluminado o nosso entendimento. Para que nós tenhamos realidade, clareza. Para que nós possamos saber qual é a esperança da nossa vocação. A pergunta do Espírito para mim e para você nessa tarde é que tipo de patrimônio espiritual que eu já desfruto por ter uma vida bem-sucedida. E eu não estou falando aqui de patrimônio natural desta vida transitória e temporal. Não, não. Eu terei uma vida bem-sucedida quando eu corresponder aquilo que Jesus me entregou para que eu seja plena como parte desta construção. Como parte desta comunidade espiritual a qual Ele já nos dotou de todos os recursos que nós precisamos. Nos abençoando com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ele já nos deu isso e nós vamos nos verificar isso um pouquinho mais para frente. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, que eu e você, nós somos povo exclusivo de Deus. Nós somos uma família para o pai, uma esposa para o filho e uma habitação do Espírito Santo. Isso não é algo para o futuro, isso Ele já, Ele já promoveu para cada um de nós. Então, eu e você, como comunidade espiritual que revela as virtudes de Cristo, nós somos povo exclusivo de Deus. E por que ele nos escolheu? Para um propósito. Qual? Para que eu e você possamos anunciar a, as grandezas daquele que nos chamou, nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja é o mistério de Deus. Qual é o mistério de Deus? A igreja. E a vontade eterna de Deus é se dá a conhecer através de cada um de nós Como? Revelando as suas virtudes Como Deus vai poder ser conhecido plenamente? Esse segredo que quando Jesus veio ao mundo ele carregava Aí você pode me perguntar Jesus era pleno? Sim, ele era pleno tudo estava nele? Sim, absolutamente tudo estava nele. Mas havia um mistério dentro dele que ele iria colocar para fora. E quando foi que ele colocou isso para fora? Lá na cruz. Quando ele entregou a sua vida. Quando ele derramou seu sangue. Esse mistério foi entregue quando ele entregou o seu espírito. E soprou sobre nós o seu Espírito. Então aquilo que estava oculto dentro dele foi revelado. Então nós somos a igreja, como igreja, como comunidade espiritual, o mistério de Deus. A plenitude de Deus. As vitórias que foram derramadas em Cristo Jesus e a gente pode até olhar aqui em Efésios no capítulo 1 de novo, a gente pode ver isso aqui em Efésios no capítulo 1, 23, talvez a gente comece um pouquinho mais acima aqui, vamos no 18 de novo,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 ressuscitando-o dentro os mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nos lugares celestiais então ele está acima Cristo Jesus está acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo o nome que se possa re, se referir não só nesse presente século mas também no vindouro e ele pôs todas as coisas debaixo dos pés e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o que, que Ele fez? O deu à igreja. Por que, que Ele deu à igreja? Porque a igreja é o seu corpo. A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então Cristo veio, consumou a obra, a plenitude de Deus estava nele. Mas ela ainda estava de forma misteriosa Mas agora através da igreja Esse mistério vai ser revelado Porque toda multiforme sabedoria de Deus Poderá ser conhecida através de mim e através de ti Como o corpo de Cristo Jesus na terra Nós somos o mistério de Deus revelado nós somos a virtude de Deus comunicada. Deus, Ele tem três atributos. Você sabe quais são esses atributos exclusivos de Deus? Ele é onipotente, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Nunca poderemos, em nossa limitação humana, saber o tanto de poder que ele tem, porque ele é onipotente. Nunca saberemos o quanto de conhecimento que ele tem, porque ele é onisciente. E nem vamos conseguir entender a capacidade dele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é onipresente. E às vezes, eu e você sabendo de tudo isso, muitas vezes nós nos relacionamos com Deus só como quem quer usufruir desses atributos dEle. Afinal de contas, nós pensamos assim, Ele é onipotente, Ele poderia facilmente resolver os meus problemas. Ele poderia facilmente me curar dessa doença que eu estou passando E que muitas vezes é incurável Ele poderia muito bem evitar a cirurgia De uma vez que ele tem esses três atributos muito poderosos Onipotente, onisciente, onipresente Mas veja, queridos Foi falado sobre isso ontem aqui Ontem pela manhã quando Deus fez tudo, quando Ele criou todas as coisas, você sabia que não era para Ele ser conhecido através dos seus atributos? Porque nos seus atributos Deus não pode ser conhecido plenamente. Deus fez tudo para ser conhecido nas Suas virtudes. E Deus tem três virtudes Você sabe quais são estas três virtudes de Deus? Nas quais Ele deseja se revelar a cada um de nós Essas três virtudes são Amor, graça e comunhão O amor do Pai a graça do Filho E a comunhão do Espírito Santo Então mais do que ser conhecido Nos seus atributos Ele deseja ser conhecido Nas suas virtudes Sabe por que Isso é tão real Na hora que Jesus foi nascer Deus poderia ter usado Seus atributos em favor do filho e transformado aquele estábulo num resort num hotel cinco estrelas para que o filho dele nascesse de uma forma digna, triunfal ele não fez isso Jesus no ministério dele como nós ouvimos aqui ontem pela manhã ele sendo Deus, ele não usurpou esse lugar. Antes ele abriu mão de tudo isso e veio de forma humana aqui. E sofreu tudo que eu e você sofremos. Então Deus não forma um povo poderoso. Que levanta a mão e cai fogo. Essas coisas que a gente quer muito ver E que deslumbram os nossos olhos E que muitas vezes Vêm em pequenas doses E de uma forma equivocada E o povo se rende Às vezes através de falsas profecias Disfarçadas de feitiçaria Onde as pessoas ovacionam e a tendência é muito grande de idolatrar aquele homem que se coloca nesta posição. O Senhor Jesus nunca fez esse tipo de espetáculo. Eu nunca vi. Por isso, Deus não forma um povo poderoso, e sim um povo virtuoso. O que vai transformar a humanidade não é o poder. O que vai transformar a humanidade é conhecer as virtudes de Deus. Ele diz em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3. Ele, sendo Deus, não usupou esse lugar. Então, a igreja não é o que comunica o poder de Deus. A igreja comunica as virtudes de de Deus Às vezes nós ficamos esperando Que o poder de Deus Faça alguma coisa Por mim Pelo meu esposo Pela minha família Pela nossa situação difícil Mas sabe o que pode salvar Nossa casa? As virtudes de Deus Reveladas lá Através da minha vida e através da tua vida. Como se dá isso? Veja, às vezes você está esperando que o poder de Deus, para você homem que nos assiste. Às vezes você está esperando que o poder de Deus te dê a esposa que você merece. Porque às vezes você acha que essa que você tem aí não te merece. E Deus não vai dar a esposa que você acha que merece. Mas Deus pode colocar dentro da tua casa uma esposa virtuosa. Através do teu clamor, através da tua busca. Num quarto, numa mesa onde o Senhor te espera todos os dias para revelar as virtudes dele através da tua vida. E quando você clamar ao Senhor para que o Espírito Santo de Deus, não através de brigas, não através de conflitos e não através de confusão, Ele transforme o coração da tua esposa, às vezes Ele vai te mostrar que você precisa ser transformado primeiro, mas Ele pode fazer isso através da tua vida, e Ele pode, através da tua busca, te dar uma esposa virtuosa. E a palavra do Senhor diz em Provérbios, no capítulo 31, versículo 10, que uma esposa virtuosa, uma mulher virtuosa, quem a achará? Que o valor dela se excede ao de Rubis. E vale a mesma coisa para você, mulher, que muitas vezes reclama do teu esposo, que acha que merecia algo melhor. O mesmo conselho se aplica a você também. As virtudes de Deus nós podemos conhecer plenamente, porque Ele já nos deu. Ele já revelou o mistério dEle para a igreja. E por que nós não acessamos isso? Por que por anos nós ficamos rodando no mesmo lugar, sem avançar, sem conseguir entender o, o propósito eterno de Deus para nós, que é de nos dar, trazer para dentro de nós espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Deus, para que eu possa discernir, para que eu possa ser guiada, para que eu possa ser orientada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus em todos os momentos, em todos os lugares, em todas as situações. Porque esse é o propósito de Deus Para mim e para você Enquanto comunidade espiritual O Senhor deseja ver um povo virtuoso E por que, é que isso não acontece? A gente vê em 2 Coríntios No capítulo 12, versículo 9 Paulo, o apóstolo um dia Ele estava em crise com Deus e ele disse, Deus, eu preciso do seu poder para que você me livre deste espinho da carne que tanto me atormenta. Eu já te pedi isso três vezes e tu não me atendeu. Sabe por que eu preciso que você resolva esse problema? Porque ele me humilha. E o que o Senhor respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se eu resolver teu problema que te humilha, você vai se tornar orgulhoso. Então, aprenda a conviver, aprenda a discernir, e iluminados os olhos do teu coração, você vai entender isso, e Ele entendeu. E ele disse, de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Ou seja, as virtudes de Cristo me bastam. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Então nós somos o corpo de Cristo que carrega as suas virtudes. E eu gostaria de ter a atenção de vocês nesse instante Para que nós pudéssemos compreender algo muito importante aqui Tudo Absolutamente tudo O que Deus poderia nos dar Ele já nos deu no Filho ele não vai criar mais coisas para nos dar Para atender os nossos desejos Tudo o que Ele poderia nos dar Ele já nos deu no Filho Ele já nos abençoou Com todas as sortes de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus e ele fez isso antes da fundação do mundo. Quando também nos escolheu antes da fundação do mundo, nele. Em, em Colossenses, nós vamos nos certificar disso que tudo o que o Pai poderia nos dar, Ele já nos deu no Filho, Cristo Jesus, que em Colossenses, no capítulo 1, nos versículos 15 e 16, vocês vão ver que é uma coisa que eu costumo orar. Lá está escrito assim, Ele, Cristo Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele, em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, que é principado, que é potestade. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas. E aprove a Deus que em Cristo Jesus residisse todas as coisas. Em Efésios, no capítulo 1, do 21 ao 23, nós já lemos ali, está escrito confirmando isso, que Ele, Jesus, está sentado à direita nos lugares celestiais.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 Ao corpo de Cristo que a tudo enche, que é completo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. E como é que eu descubro isso? Eu preciso ir para um lugar todos os dias. Aonde eu vou acessar isso? Aonde que é esse lugar? É na presença de Deus. Tem uma mesa preparada lá para mim todas as manhãs. Aonde eu desfruto da companhia do Altíssimo. E nesta mesa os tesouros que outrora estavam ocultos para mim. Porque eu fico muito ocupada pedindo coisas que Ele resolva os meus problemas ao invés de entender que quando eu vou para a presença dEle e eu consigo acessar esse lugar aonde Ele coloca realidade através da palavra e esse conhecimento vem para dentro de mim, eu consigo ver, entender, olhar as coisas sob outra perspectiva completamente diferente Nesse lugar é a mesa dos, dos pães, é um lugar onde eu posso me alimentar, aonde os meus olhos são iluminados, aonde o espírito de sabedoria e revelação vem para dentro de mim, me dando uma perspectiva completamente diferente de tudo o que acontece em todos os âmbitos. Seja na minha casa, seja nas adversidades, seja na doença, seja no, no carro que quebra Seja num, num, num diagnóstico che que chega até mim sem nenhum aviso E que me desestrutura completamente Abrindo um, um, um rombo embaixo dos meus pés Quando eu vou para esse lugar de forma intencional, o Espírito de Deus descortina as coisas para mim. De uma forma espiritual, Ele me ensina a orar através da palavra. Porque lá vai ter conselho para cada situação adversa que eu estou passando. Às vezes a gente diz. Eu vou fazer a vontade de Deus, mas eu posso te dizer que a vontade de Deus já foi feita, escrita e determinada antes de nascermos. Cabe a mim e a você entrar nela ou não, eu decido, você decide. Até quanto tempo mais você vai ficar andando em círculos? Ou você vai permitir que Ele molde, que Ele desconstrua tudo que é velho? Todo padrão de pensamento que modelou o teu comportamento até aqui, que te faz reagir e agir desta forma velha, essa forma velha de pensar. Porque Ele deseja renovar a tua e a minha mente para que eu e você possamos acessar esse lugar. Nesse lugar tem uma fonte inesgotável e autossustentável, com tudo o que nós precisamos para sermos plenos, para expressarmos as virtudes de Cristo Jesus. A pergunta do Espírito Santo de Deus para mim e para você nessa noite é, você quer estar alinhada com o que Deus está fazendo? Você quer estar alinhado com o que Deus está fazendo neste momento? Você quer acessar esse lugar? Porque quando eu acesso esse lugar, Ele começa a me mostrar o que é eterno e permanente. Nesse lugar, os tesouros que estavam escondidos começam a ser revelados. Nesse lugar, eu entendo... Quando Cristo quis dizer Por que dEle? Por meio dEle e para Ele são todas as coisas Por que dEle significa começo Por Ele significa desenvolvimento, processo Para Ele significa conclusão, consumação Sabe o que Ele está querendo dizer quando diz, porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas? Não sobrou espaço para mim? Eu não sou mais. Por quê? Porque quando eu entendo o mistério de Deus, eu não sou mais algo separado da trindade. Eu faço parte, eu entrei. Cristo começou a ser desenvolvido em mim. Começou a ser formado em mim. E tudo que era da velha Nélcia, a velha identidade, os conceitos, preconceitos. Tudo que me acompanhou até ali a cada dia vai, vai tirando lasca. Vai ficando para trás. E aí... Paulo diz, quando ele entendeu plenamente o mistério de Deus Ele diz, esquecendo das coisas que para trás ficaram Eu avanço, eu avanço para o alvo Para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus Que é Cristo ser formado em mim É que as virtudes de Cristo passarão a ser expressadas através de mim Sabe por que isso precisa acontecer na minha e na tua vida, querido? Porque Deus só aceita o que começa nele, o que é desenvolvido nele e o que é consumado nele. Então, nós precisamos entender que a nossa oração, a nossa adoração precisa vir dele. O nosso entendimento precisa vir dele. A, re a revelação, a sabedoria, o entendimento, os dons tudo precisa vir dEle. Por quê? Porque nunca foi sobre nós. Nunca foi sobre nós. Não tem nada a ver conosco. É tudo sobre Ele. Porque dEle, por meio dEle e para Ele são quantas coisas? São todas as coisas. Glória, pois, a Ele. O Pai está olhando para dentro de nós e vendo... O quanto de Cristo já foi ou está sendo formado em nós e o quanto da velha Nélse que já não existe mais, o quanto das convicções da velha Nélse, dos conceitos, dos preconceitos, das ideias equivocadas já não existem mais. Deus o Pai. Está olhando para quem? Para Cristo. Só existe um homem trabalhando aqui na terra. Quem? Cristo. Mas e eu? E você? Eu e você fazemos parte do corpo dele. Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Entende por que agora muitas coisas que nós tentamos fazer da nossa cabeça não funcionam, não dá certo? Às vezes é um projeto legal, às vezes a gente está animado, mas não dá certo. É abortado, porque não nasceu no lugar certo. É por isso que Ele não faz acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque ele vê uma pessoa. E ele vê Cristo. O Deus Pai. Eu vou repetir isso aqui. Para que fique bem radicado. Enraizado. E não só apoiado. Para que isso se torne uma realidade dentro de nós. Deus o Pai está olhando para quem? Está olhando para Cristo. Só existe um homem trabalhando aqui na terra. Quem? Cristo Mas e eu e você? Nós fazemos parte do corpo dele Ele é o cabeça É por isso que ele não faz acepção de pessoas Porque ele só vê uma pessoa Cristo Ou eu estou nele ou eu não estou Portanto, não queira fazer as coisas do teu jeito porque a probabilidade de dar errado é imensa. Por isso, o meu clamor diante do Senhor tem sido, dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me para os altares profanos que nós levantamos dentro de nós todos os dias. Dobra-nos para tudo que nós projetamos fora do conselho da trindade dobra-nos porque nós queremos manifestação de poder mas nós não queremos expressar as virtudes de Cristo dobra-nos faz uma sepsia dentro de nós removendo os ídolos que insistem em falar mais alto dentro de nós que o Senhor remova as trevas para que nós possamos acessar a fonte da verdade da justiça, da retidão Onde os nossos olhos serão iluminados no pleno conhecimento de Cristo Jesus. A maturidade, a maturidade vem desse lugar. A maturidade vem quando eu não sou mais. A maturidade vem quando eu deixo de ser criança levada por todo o vento de doutrina. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. Se o Espírito Santo de Deus, através desta fala aqui, ele tocou seu coração. E talvez em alguns momentos você não teve a compreensão. Volta e acessa novamente. Pedindo que o Espírito traga a luz no teu entendimento. Te dê espírito de revelação e conhecimentos plenos nele. E ele vai fazer isso, ele deseja fazer isso. Se esta, esta porção da palavra edificou teu coração, reparta com alguém. Para que nós todos possamos chegar ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Em o nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus alcance teu coração, te trazendo maturidade a mim e a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida.